Dou aqui as boas-vindas. Professora Helena, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em de Destaque. É uma grande alegria, uma imensa honra. Obrigada pela presença. Obrigada. É um prazer estar aqui com você, com vocês. Estou muito feliz mesmo. Que legal, que legal. Professora, eu quero muito aproveitar a sua presença aqui e conversar sobre um assunto que é presente na vida de todo microempresário, empresário, profissional liberal, uhum. que é o marketing digital. E eu queria começar esse assunto falando... Pedindo para que a professora faça uma fala introdutória, falando sobre o conceito do marketing digital e o posicionamento na internet. Como é que a gente pode se organizar enquanto um empresário, enquanto alguém que tem um negócio? Maravilha. Antes de eu responder sua pergunta, eu vou trazer um conceito antes. Né? Então, nós que somos empreendedores, empresários, a gente tem o nosso negócio, a gente vai lá e monta a parte financeira, a gente monta a parte administrativa, todos os pilares que vão compor o comercial, as vendas, como que a gente vai se organizar. E normalmente o pilar da comunicação, ele não é montado nesse primeiro momento. Às vezes por questões de, de financeiro mesmo, né? Ou mesmo não ter entendimento de como isso vai ser importante, acaba até terceirizando. né? E aí, quando a gente tem essa essa noção do, da comunicação dentro da nossa empresa, como que a gente vai falar, o que, que a gente vai falar, quais informações a gente vai passar, dentro da comunicação eu chamo de guarda-chuva da comunicação. Então você abre... Tem todos os profissionais, então desde relações públicas, que foi a minha formação inicial, jornalistas, temos publicitários, temos marketing, né, os marqueteiros que a gente brinca, temos designers, temos web designers, então assim, tem uma gama videomakers, temos uma, uma gama, perdão, uma gama muito grande de profissionais ali dentro daquela, da, daquela, daquele guarda-chuva que eu chamo. Né? Então, quando você hoje foca... No marketing, é bacana a gente saber de todo esse olhar né que teve os pilares antes, para a gente entender o, o guarda-chuva. A gente está falando no marketing e o posicionamento dentro dessa estrutura toda, só para fazer um, um sentido, né só para é, um ter um pouco mais de visão ali. E a questão do marketing hoje, o marketing é aquele que vai te impulsionar para frente, que vai te posicionar nos lugares, vai te falar... Vai ser mostrado quem você é, o que você faz, por que, que você faz, para quem você faz, então responder todas essas perguntas. E o posicionamento é aquele, eu tenho hoje uma conta no Facebook, eu estou posicionada? Não necessariamente. Você tem presença digital ou você está presente no digital? São duas áreas completamente você, diferentes para você poder se posicionar. Então, é isso que é interessante o microempreendedor, né? nós empresários entendemos hoje. Hoje, eu tenho um perfil, eu estou no Instagram, no TikTok, no YouTube, ele está sendo utilizado, eu estou conversando com os meus clientes lá dentro, você tem presença, você está posicionado. Agora, se você só tem as, as ferramentas e não está utilizando, a gente chama de cadáver virtual dentro da faculdade. E é algo que assim, como que você hoje... Se você, por acaso, tem uma loja física, tem uma vitrine, você vai lá e você limpa a vitrine, você troca as roupas dos modelos. Estou né? dando um exemplo aqui de, de, de, de compras mesmo, né? De, de produto. Como é que é isso no digital? Qual que é a sua vitrine no digital? Como que você mostra os produtos que você tem? Como que você chega até o seu cliente? Então, isso que é o marketing isso que é o posicionamento. Gostei muito... Da sua fala, eu queria que você acrescentasse um elemento aqui Que se discute muito hoje, que é a questão do propósito do negócio Sim. De alguma forma você está dizendo que o propósito do negócio Ou do profissional liberal, ele precisa chegar até A pessoa que te acompanha nas redes sociais Exatamente, que é isso que você tá falando, eu estou falando da essência O jeito que você hoje olha no olho e explica para o cliente o que, que você faz, o, que, que, você, o que, que vai ter de benefício... O que você faz e por que você faz. E por que você faz, e por que, que vai ser um benefício a vender para você esse terno? Por que, que é importante você ter esse terno para essa entrevista hoje, para você ficar tão elegante? Né? Então, não é só é, esse fato, mas assim, e no digital? Como que eu vou trazer os, as características do que eu estou vendendo do produto ou do serviço, aqui a gente está vendendo um serviço a gente está vendendo informação, troca de conhecimento como que eu vou vender isso de uma forma que a pessoa vai, nossa, eu preciso disso, se interessar como que você se interessa hoje como cliente como que você vai vender isso para fora então tem todo um, um olhar de essência mesmo, quem eu sou tem muita empresa, muita assim e é um negócio que, que, que, é, que chega a ser Exatamente por isso que a gente tem tanta, tanta dificuldade do profissional e precisa do profissional dessa área. Tem muita empresa que é uma coisa no físico e é outra coisa completamente no digital. Então, você sente que são duas empresas diferentes. Mas a hora que eu vou perguntar, você tem dois CNPJs? Não, eu tenho um só. Eu sou uma coisa só. Então, como que o seu físico é totalmente diferente do seu digital? Não é a mesma coisa? O digital, ele não é esse monstro, esse bicho de sete cabeças que às vezes a gente coloca porque, nossa, eu preciso estar lá, como é que eu vou fazer, eu tenho que fazer um esforço danado. Ele é um veículo, é uma ferramenta, ele é um meio para você chegar no seu cliente que você já fala com ele. Percebe? É, eu, eu, sobre, eu até quero que a professora aprofunde essa questão do físico e do digital e eu quero até uhum. aproveitar e te perguntar, por que que... É, Existe uma concepção em termos de dificuldade, no sentido de, do posicionamento digital, se ele já tem, durante muitos anos, a presença física, então, o, o que está acontecendo? O que está acontecendo é o medo, é medo do, do, da, de uso do da novo. ferramenta, do novo. Como que isso aqui vai funcionar? Será que isso vai me expor? Será que está seguro? Tenha sempre um profissional do teu lado para te dar essa segurança, para te mostrar. Eu brinco como se você estivesse montando a sua casa. Eu vou escolher né, todo o papel de parede, ou mesmo, nossa, eu vou precisar pintar aquela parede. Eu vou trazer um profissional para pintar. Mas eu não vou, no mínimo, olhar quais são os tipos de tinta que eu posso comprar. Eu não estou fazendo o trabalho de alguém. Eu estou auxiliando no trabalho de alguém. Como é que eu vou fazer isso no digital? Eu não vou fazer o trabalho da pessoa no digital, mas se eu, nesse primeiro momento, não consigo ter uma pessoa para me ajudar eu pelo menos entender um pouquinho do que funciona já me tira essa, já me quebra esse, esse, essa, esse medo essa angústia de nossa não vai funcionar porque eu já tentei de tudo tá na internet e não consegui mas o que você tentou necessariamente? ah, eu criei um perfil eu, eu coloco umas postagens lá, uns, uns, umas, umas imagens e não vem cliente pra mim mas no físico você conversa você recebe com café, você pede pra sentar, tem o cheiro da sua loja tem o estacionamento lá fora, teve todo um cuidado com, com, com a troca da roupa, estou usando o vestuário aqui como exemplo, mas Sim. pode ser tantos outros serviços que você que está nos assistindo tem também, faz sentido para você. Né? Então, esse olhar de como que eu vou recepcionar lá, lá dentro do digital. E no digital tem um negócio que é o seguinte, se a gente não deixa mastigado e fácil os botões para a gente chegar... Para o cliente chegar na gente, então o botão do WhatsApp, o botão do, do Google Meu Negócio, às vezes o botão do GPS para chegar onde você está, o botão de catálogo de serviços, o botão do que, que os clientes estão achando, depoimentos, o que estão falando do seu, do, do seu trabalho, dos seus serviços, isso tudo influencia na decisão da compra. Então não é só o fato de você ter uma conta lá e você colocar informações lá que você vai conquistar pessoas, não é assim... Para você conquistar no físico, você sabe muito bem. Todas as coisas que você precisa fazer no digital é a mesma coisa. Acontece que muita gente não sabe. E tá tudo bem não saber, porque cada um tem que saber o que, do, do seu próprio negócio. Pedir ajuda para entender como é que eu faço para comunicar o que eu estou fazendo aqui lá. professor agora tem uma. Eu acho que uma curiosidade de toda pessoa que tem um negócio em relação ao marketing digital. Uhum. Vou te perguntar, quero que você explique. Tá. Todo negócio. Tem espaço no digital e todo o negócio pode estar no digital? Sim, todo. Eu estou agora com uma, uma cliente que ela é sommelier de perfumes. Você já ouviu falar? Não. <risos> ela trabalha a essência que você quer, ou o seu perfume, ou o perfume da loja, de acordo com o que você pedir para ela. Ela vai trabalhar esse olhar. Já trabalhei com, com automotivos, mecânico ensinando o que, que era para ser feito no carro para trazer, olha, você precisa fazer isso, mas as peças você precisa realmente comprar aqui na loja. Médicos, advogados, toda a área de saúde, dependente de onde você trabalha. Se você tem uma, uma empresa que, que vende serviço também como que eu vou explicar, é, assim, é se posicionar no mundo mesmo, é mostrar que você existe, oi, eu existo, esse é meu nome, eu faço isso, eu tenho um propósito disso, e você pode comprar e se beneficiar das, dos, dos meus serviços, dos meus produtos, dessas e dessas e dessas formas, e por quê? E aí você explicar o porquê, qual que é o benefício? Por que que eu vou escolher uma, a sua empresa, qual que é o diferencial da sua, pensando na concorrente? E o mar da internet é aquela história, tem para todo mundo, é o mar azul que a gente chama, o Sim. conceito do mar azul, né, então o tem peixe, azul, o oceano né? azul do, do Wizard, né, tem todo, não é mais assim que ele chama, né, ele mudou o nome dele, mas enfim, tem todo um, um, um cenário que você vai conquistar, ah, mas aqui é meu concorrente ele já está, a pessoa também pode seguir você, ela pode seguir os dois, ela pode escolher quem ela quer, então, quando você se, se fecha e não vai até lá, você está se punindo, se, se bloqueando do, de várias oportunidades que você pode ter. Existe uma máxima é, na comunicação que diz assim, né, que quem fala para todo mundo acaba não falando para ninguém. Uhum. E aí, nesse sentido, é, é, qual o conselho que a professora dá quando a uhum. gente vai direcionar o discurso para um determinado público-alvo. que que a professora falasse um pouco sobre isso? Excelente. É, eu falo muito isso em sala de aula. Não sabe? Pergunta. Então, cliente, hoje, será que eu vou criar um perfil, um perfil no Facebook? No Instagram? No TikTok? Será que eu vou ter um site também para poder eles me acharem? Eu vou ter o WhatsApp? Eu vou usar o Telegram? Ah, eu nem sei metade das coisas que ela está falando aqui, mas eu sei que são formas... De, de, do cliente chegar até mim Quem é esse cliente? Separa umas 10, 15 pessoas que for Só para você entender E pergunta Hoje, quais redes sociais que você gosta? Aonde você navega mais? Se eu abrir na minha loja, na minha empresa Uma rede social Qual delas você iria me visitar? Iria querer saber das minhas informações? Pergunta Simples assim. Nossa, mas eu tenho que mandar um formulário. Você pode perguntar mesmo. onde, onde que você mais entra? Vou perguntar pra você onde que você mais entra, Anderson. Instagram. Instagram. Então, se eu criasse hoje um Facebook ou um TikTok, eu não ia atingir você. Acabei de saber que você tá no Instagram. Então, é mais uma informação para eu ter, para eu saber que você pode me encontrar por lá. Percebe? Então, pergunta. É a mesma coisa de quando você busca um ponto físico para colocar a sua empresa. Todo mundo está no centro da cidade. Aí você vai lá, escolhe um, um local que é lá perto da estrada. Qual que é a probabilidade das pessoas passarem por lá? Quase nenhuma, né? É como eu usar hoje, por exemplo, o Orkut, que nem existe mais, para divulgar as minhas coisas. Quem que eu vou atingir? O Orkut já morreu. <risos> Quem que eu vou atingir? Ah, não, é porque hoje eu vou usar o canal do YouTube, porque eu tenho facilidade de fazer vídeos, ou mesmo eu quero utilizar esses vídeos. Os seus clientes estão assistindo, estão consumindo o YouTube? Ah, mas é que eu quero, muito, assim, com todas as minhas forças, por mais que os clientes não estejam naquele lugar, então você vai fazer todo um movimento de ensinar. É o seu momento de ensinar e de colocar essa cultura. Olha, na minha empresa eu tenho os vídeos, de, de tal a tal dia da semana, a hora que ele sai, você lembra a porta dos fundos Sim. antigamente? Uhum. Eles faziam toda quarta-feira às 11 horas da manhã, toda quarta-feira às 11 horas. virou um hábito, virou uma rotina. Então você criar esse hábito, essa rotina é a mesma coisa da gente saber se a gente for na sua loja, você vai ter aquele cafezinho bem fresquinho, você vai ter um pedaço de bolo enquanto eu estou fazendo a compra. São esses benefícios, sabe, que você vai criando no digital. E sabe qual que é a vantagem de tudo isso? O custo, gente. Praticamente gratuito. Você utilizar redes sociais que não são suas para poder te divulgar, praticamente gratuito. Agora, significa que vai funcionar utilizando da forma gratuita? Não necessariamente. Porque afinal de contas a gente está emprestando o local. Quando a gente vai lá em, e, e coloca um pouco mais de, de incentivo, nem né, que for uns 10 reais por semana, a ferramenta ela trabalha de uma forma diferente para poder atingir mais pessoas que você espera que atinja. Então, esperar que tudo que é orgânico, que falam, né, que você não paga nada, que funcione 100%, aí também está pedindo demais. Ah, Com certeza, com certeza. <risos> Bom, nós estamos conversando aqui com a professora e empresária Helena Ferrari sobre marketing digital. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. A gente volta na sequência, um minutinho só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque.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 Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, que conversa sobre marketing digital. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando essas questões, a professora e a empresária Helena Ferrari. Professora, eu quero começar o início desse segundo bloco discutindo um pouquinho o conceito da inteligência artificial e a preocupação uhum. que muitos empresários têm, muitos profissionais têm, no sentido de pensar... Quais, em teses, ameaças a inteligência artificial pode trazer para que os negócios deixem de existir, ou as profissões também? Exatamente. Essa pergunta é ótima, porque a gente está bem no comecinho dessa transformação é, de, com inteligência artificial vindo para o Brasil. Né? Então, a gente tendo um pouquinho desse acesso do que outros países já estão tendo, já estão utilizando há um tempo. Né? Então, da mesma forma como... Veio a tecnologia para gente, vai aumentando a, a, o nosso o nosso 2G, 3G, 4G. A velocidade da internet vai aumentando, a gente consegue ter mais acesso. E a inteligência artificial, ela vem justamente... Tem muita gente que sente que vai ser uma ameaça, que vai ser um bloqueio. E, na verdade mesmo, ela está vindo como uma ferramenta. uma ferramenta, algo que vai te ajudar. Então, você... Saber como ela funciona é o primeiro passo. Já acessou o chat GPT? Já viu? Já fuçou para ver qual que é a curiosidade? O, que, que, é aquilo? o que, que é isso que estão falando sempre? Não é nada mais, nada menos do que um assistente virtual. Você vai colocar lá, da mesma forma que você põe hoje no Google, no mecanismo de busca que você está acostumado, você vai colocar lá. É, ao invés de colocar só a palavra, como normalmente a gente coloca, você vai conversar com a ferramenta. Você vai falar assim, por exemplo. No Google, eu vou colocar o que é marketing digital. Agora, para a ferramenta do chat GPT, eu vou colocar assim, me explique como é e o que faz o marketing digital. E ele começa a falar com você. Então, ele é uma ferramenta que tem todas, toda uma base de informações. Agora, inclusive, eles estão colocando não só informações, mas eles estão incluindo emoções, para ele também passar isso para a gente de uma forma que a gente consiga entender um pouco mais sobre aquele assunto pela base de dados que ele tem. Então, ele usa a inteligência, todos aquele, aqueles dados que ele tem, para poder resumir para a gente um assunto que a gente precisa. Em sala de aula, a gente está começando a utilizar. Tô incentivando os alunos a entender como funciona, para também, poxa, mas você está... Tá, muitos professores ficaram assim, nossa, mas você é, vai mostrar para eles como eles podem fazer, talvez, é, algo de errado, ou se não... É, pegar dissertações e montar textos para o seu próprio trabalho de uma forma que não foram eles que fizeram. Dá para saber quem fez. A essência do humano não morre. Você ter essa essa essa conscientização é muito importante. Eu vou usar uma ferramenta. Você faz o seu arroz na panela. Você tem medo de usar a panela? Ela é uma ferramenta. aí Se você não liga o fogo, se você não utiliza da melhor forma e tudo mais, ou pode queimar o seu arroz... Pô, pode dar muito certo e isso tudo é na prática Então eu estou trazendo algo simples Que é realmente para mostrar que, eu, que Não tem tanta simplicidade assim Mas como a gente está falando entre empresários a gente entender como que isso atinge o meu negócio Que resultados que, Quais são os, os benefícios os malefícios Que podem vir para mim Então é aprender a utilizar essas ferramentas E usa seu favor, por que não? Hoje está gratuito a gente consegue utilizar essas ferramentas. Agora, se certifique de que as informações estão corretas, porque você também não pode sair como mentiroso. Sim. né Usa aquilo para o seu bem, sabe? Então, acho que a primeira coisa, antes da gente ir um pouco mais a fundo na inteligência na inteligência artificial, é a gente aprender e fuçar. Professora, é... será que é a hora, por exemplo, do empresário mudar o olhar sobre as ferramentas da internet, no sentido de... Olhar para elas como algo que vai beneficiá-lo Do que alguma coisa que de alguma forma vai prejudicá-lo Será que é esse o momento? Sim, sabe por quê? Porque quando a gente... Ai, mais uma ferramenta, mais uma coisa A sensação que dá é que é tanta coisa para fazer Você tem a opção para tudo de escolha Eu vou... São 50 mil ferramentas Eu vou escolher duas Vou trabalhar duas Como é que eu... Ai, eu vou precisar de uma terceira é bom que você saiba que existam, mas não precisa trabalhar com todas. Né? É a mesma coisa com os seus produtos. Você poderia estar vendendo tantas outras coisas que você não está vendendo hoje, você escolheu o produto que você está vendendo hoje, o serviço que você está vendendo hoje. Você nichou o seu público. Você trouxe, eu quero vender para esse tipo de gente, eu quero vender para esse tipo de pessoa. Eu quero ajudar essas pessoas que estão precisando com isso. Então, pra, a ferramenta é da mesma forma, ela é para te ajudar, ela não é para te atrapalhar. Se ela estiver te atrapalhando, já sinal... Alerta vermelho. Vou continuar com essa ferramenta ou não? E não escrever na pedra, né? Eu gosto muito de falar isso. Não é, nada é para sempre. As coisas estão em transformação. Ah, mas é que eu tô tanto usando o Instagram que de repente... Não tô falando que ele vai embora, tá? Muito pelo contrário. Ele tá se fortalecendo cada vez mais. Mas será que eu vou pautar tudo que eu tenho dentro de uma ferramenta que não é minha? Muita gente tem essa... essa, essa sensação de que ter um site é uma coisa cara, ou que realmente é algo que hoje em dia não precisa mais, é a sua casa no virtual. Como que você vai ficar sem a sua casa no virtual? Onde as pessoas realmente vão comprovar que você é de verdade, que você não é uma fraude, que você não vai passar a perna em ninguém, que você tem essa, essa preocupação com a segurança do, do seu cliente. Não sei se eu respondi sua E eu, eu, eu queria inclusive que a professora aprofundasse essa questão O conceito da credibilidade versus a presença digital Sim. Né? Quando a gente se posiciona Não só com as nossas informações O que a gente quer dizer de nós Mas a gente vai lá e faz uma postagem Ou faz um vídeo, faz um Reels, faz uma live O conteúdo que está ali dentro É algo que está passando segurança para as pessoas? Está trazendo conforto? De uma forma assim, olha, isso é algo que eu, que eu quero. Isso me chamou atenção, eu vou querer isso sim. É tudo, é a preocupação com tudo. Não é só aonde você vai estar. Com quem você vai falar. Como você vai falar. Qual que é o tom de voz? O que, que é o tom de voz, Helena? É como você conversa no físico. Você fala aqui com as pessoas e de repente lá você fala a mesma coisa. Porque aí, aqui, eu tô aqui com você. Vou fazer um exemplo bem básico, tá? Eu estou aqui com você, eu falei, oi, bom dia, como é que você tá? a gente se conversou e tudo mais Aí eu chego para fazer uma live, vou virar aqui, oi galerinha, tudo bem, oi pessoal, oi gente Eu não falo assim normalmente, a ideia é você falar da mesma forma Então eu falei, oi Anderson, tudo bem? Oi, tudo bem, como é que vocês estão? Então eu estou dando um exemplo básico do comecinho E eu não estou tirando nada de quem fala galerinha, ou que pode falar Se a pessoa Desde fala aqui. assim, se ela fala assim, tá Sim. tudo certo, nenhum problema e essas questões de você tirar é, essa, esse status, né? essa, essa sensação de que não é bom. Por exemplo, o termo blogueiro, ou ah, você está muito blogueirinha ultimamente. Isso não é para ser ruim, é para ser algo que a pessoa está tendo a coragem de se, de se colocar para fora, de falar para as pessoas usando uma rede social, usando uma ferramenta digital, usando marketing digital para se promover. Isso não está errado. Então, essa sensação de que isso é negativo, da mesma forma que a, a sensação da inteligência artificial ser algo negativo, que vai atrapalhar o seu negócio, tudo tem os dois lados. Na verdade, eu, eu, tudo tem três lados: tem os, o certo, tem o, o lado A, o lado B e o lado C. O lado A é o que você está vendo, o lado B é o que o outro está vendo, e o lado C é o que estão vendo. Como relações públicas, eu tenho muito esse olhar de hoje. Qual que é a imagem que eu estou passando? Qual que é a reputação que eu estou trazendo para as pessoas? Se eu colocar hoje o seu nome no Google, o que, que vai aparecer do Anderson? Meu site. É o que você quer? Sim. Que passe? É o posicionamento que você colocou? Eu tenho certeza que se eu for na página 2, na página 3, na página 4, eu vou encontrar outras coisas além do seu site. O que, que será que tem lá? E do seu negócio, o que, que será que tem lá? Então isso é algo que é, a gente vai entendendo mais um pouquinho, sim, aprofundado, o que, que é o tal do posicionamento? É como eu te vejo no digital. Como você se coloca no digital. Eu, eu quero eu quero aproveitar é, e fazer uma pergunta bem prática nesse momento. Uhum. Quando nós falamos é, de um negócio, o, a base, o início, é, a professora de alguma forma está dizendo que comece pelo site no sentido, essa é a sua casa. É a partir daí que você vai construir a sua presença digital. É isso? Sim. A ideia aqui é a gente entender que quando tem uma casa virtual, ou seja, o domínio é seu, o registro é seu, ninguém vai tirar de você. Usar a rede social como um atrativo para ir até lá, vale todo, faz todo sentido. Agora, se o seu, o seu local final de venda é o WhatsApp, por exemplo, ou você pede para a pessoa ir no, na, na, no, no seu estabelecimento para finalizar a compra, onde que, como que é o, é, a gente chama de jornada do consumidor? Como que é o caminho? que você pede, né, então aqui, por exemplo, nós, você entrou em contato comigo para fazer essa entrevista, pra gente poder bater esse papo, trocar Sim. ideias e conhecimento. Além disso, você me mostrou todos os caminhos, olha, a gente vai marcar um dia e um horário, a gente vai ter alguns assuntos que, que são os assuntos que estão mais é, em, em, evidência. em evidência, que as pessoas mais querem saber, né, os empresários, a gente está com bastante dúvida com relação a isso, e aí a gente vai, como que... É, você foi montando para mim, você me passou o endereço daqui, teve todo esse cuidado. o um endereço do estúdio de, um estúdio de fotografia. que depois eu vou para lá, depois daqui. Então, assim, tem todo esse cuidado. Como que está sendo o seu cuidado hoje, quando você está vendendo um serviço, vendendo um produto com o seu cliente? Se eu fosse, então, no seu site, eu ia encontrar? Eu encontro hoje as informações do Anderson, os, os contatos, está tudo facilitado? Então, isso me ajuda. Agora, se não tá, eu não vou ficar clicando em você mais de uma vez, duas. Eu vou cansar, vou fazer outra coisa. Eu vou abrir outra tela. Não... O concorrente, né? Exatamente. Que legal. Professor, Quem quero... me atender melhor, né? É. é o relacionamento. O relacionamento que tiver melhor, eu vou. Eu quero aproveitar aqui a sua, a sua presença e discutir uma outra questão também, que a professora está muito inserida. Eu quero discutir um pouquinho a questão da educação no contexto digital. Quais Sim. perspectivas é, nós podemos agora observar a partir desse cenário? Legal, é muito bacana falar sobre isso, porque agora eu estou como coordenadora da especialização de marketing digital de alta performance lá na PUC Campinas e exatamente esse olhar que a gente está trazendo para os alunos. Né? Então, os alunos eles são empresários, eles são ex-alunos, eles são funcionários e gente de tudo quanto é, é, é área de, de atuação no mercado mesmo, que realmente quer entender um pouco mais como que pode utilizar o marketing na prática. O, o nosso mercado está muito escasso e, e carente de profissionais bons nessa área. Então, quanto mais informação a gente tiver, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor. Não estou dizendo que é para todo mundo aprender o marketing, mas saber um pouco sobre o assunto não vai fazer mal a ninguém, vai justamente ajudar. E sempre falam que o, quem faz o, os olhos do dono, que fazem o negócio crescer, não tem algo assim? Sim, sim. E por que não, né? Por que não é, se envolver dessa forma? Então, hoje a gente trabalhar lá dentro, eu é, estou falando específico da, da, da dessa especialização, mas sim. de fato o marketing na educação, a gente aprender quais são as ferramentas que existem hoje, como são, são as formas de crescimento que a gente tem, todo esse olhar de resultados, de potencialização... É, eles são fundamentais para a gente poder aprender e fazer acontecer. É, a ideia é, é praticar. Né? Então, a minha o meu apelo aqui sempre fica, vamos praticar, vamos testar, vamos experimentar. Não deu certo? Faz de outra forma. Não deu certo? Agora não deixa as ideias na gaveta. Porque lá não vai ter resultado. Coloca para fora a sua ideia. É um ato de coragem para muita gente, é, um, é algo que para a gente... É, trazer as informações e de forma, como uma forma, aqui eu, não chega a ser uma forma pública, mas é uma forma um pouco mais aberta, Sim. Né? então se você tem dificuldade, vai atrás, eu mesma faço aula de oratória para sempre ter mais técnicas e aprender a me, me posicionar melhor e também falar, é, expressar o que eu quero falar para ver se vocês estão entendendo o que eu estou falando, então isso é algo que tem várias formas que você pode aprender, Formas tranquilas né, para poder inserir no seu dia a dia, porque é algo que eu digo para vocês, não tem volta. Desde quando a pandemia veio, veio com mais força total ainda, a questão da transformação digital, e a gente só tem um caminho que é para frente. E é para aí que a gente precisa seguir. né? E é para aí que a gente precisa seguir. Legal. Bom, nós estamos conversando aqui com a professora Helena Ferrari, também empresária, sobre marketing digital. Nós vamos agora para o intervalo comercial, a gente volta na sequência, um minutinho só. Estamos apresentando Empresários em Destaque.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 Seis teras até que, pois é só ligar. Ligue agora! 19 WhatsApp 19 Conectando você ao mundo. Pega telecom.com.br. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui para o último bloco desta terça-feira do Empresários em Destaque que discute marketing digital e quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esses assuntos, a professora e também a empresária Helena Ferrari. Professora, eu quero tocar num assunto é, relacionado à questão da internet e acho penso também que de alguma forma ele tem relações com o marketing digital, que é o marco civil da internet. Faça essa pergunta porque eu vejo que uh, às vezes as pessoas utilizam a internet para seguir num caminho contrário ao do diálogo. Sim. E aí a questão, como é que a gente precisa se posicionar e, é, é, e reagir né, em relação a essa questão que é de fundamental importância? Com certeza. É, da mesma forma que quando a gente se sente ameaçado Aqui fora, né? A gente tá falando do digital, mas vamos trazer aqui para fora. Pro mundo real. Pro mundo tá real. Quando a gente tá no mundo real e a gente se sente ameaçado, ou alguém falou um pouco mais alto com a gente, ou chegou uma pessoa que você ficou com um pouco de receio, aconteceu alguma coisa, o que, que você faz, Anderson? Chama a polícia, né? Chama a polícia, ou pede a pessoa, calma, vamos, vamos conversar. Você tem todas um, umas artimanhas, uns jeitos de se proteger, de se sentir mais seguro. Como é que eu transfiro isso pro digital? Existem três botões que muitas pessoas nunca apertaram Denunciar Bloquear E excluir É nosso direito e nosso dever Colocar isso para fora Tem um perfil aqui que eu não estou conhecendo muito bem Você vai deixar ele entrar nas suas, nos seus perfis só para ter mais uma pessoa? E se ela não for tão bacana assim quanto você imagina? Às vezes ela pode fazer alguma coisa de errado com você Observa aquilo, bloqueia, denuncia, exclui Corre atrás, realmente, de entender. Mas será que eu quero que todo mundo participe? Tem essa essa, essa esse senso crítico, sabe? Essa, esse olhar de quem que eu quero também. Porque, assim, quanto mais público que eu tiver, melhor. Porque eu vou vender mais. E, e a segurança? A segurança sua, em primeiro lugar. A sua segurança e a segurança dos outros clientes que estão te acompanhando. Então, a gente, infelizmente, a gente teve, assim... eu eu tive acho que uns três, quatro ligações só nesse último mês. Meu perfil foi hackeado. E agora, o que, que eu faço? Então, trocar senhas de seis em seis meses. Ah, mas tem que trocar a senha do meu e-mail também? Sim, porque é pelo e-mail que a gente consegue acessar muitas redes sociais. A gente está vinculado nas nossas, redes sociais, nas nossas redes sociais, perdão, com nosso telefone, com nosso e-mail. Então todo esse cuidado que a gente tem que ter pode parecer chato, verificação de dois fatores e pode parecer chato, mas é uma, é uma forma que você faz de dificultar para quem vai fazer alguma coisa ruim, chegar até você, né? fazer bloqueio da sua tela do, do celular, para as pessoas também né? só, só abrir com a sua face ou mesmo com a, sua, com a sua digital. Então tudo isso é segurança. A segurança digital é algo muito sério, e que envolve esse assunto também, né? Essa questão de, de se sentir vulnerável ali, não vou porque pode me atrapalhar. Você pode cortar a oportunidade por uma ameaça que você está sentindo. Essa ameaça não é, é irreal, ela é real, ela acontece. Tem muita gente que na internet está só para fazer coisas ruins. Mas a gente vem, tá, vamos observar que forma que a gente pode fazer isso. Na vida, tem muitas pessoas que fazem também coisas ruins e a gente vai optando. Então, é o mesmo caminho. Eu quero aproveitar é, dessa sua fala e discutir até um, um conceito que eu acho que está muito relacionado, se não tiver relacionado, está muito próximo, que é a questão da bolha. Sim. É, você acredita que a lógica das redes sociais, ela, elas, de alguma forma, elas prejudicam o diálogo com o outro, que tem um posicionamento diferente em relação a vários assuntos? Tem uma pesquisa que foi até colocada, não vou saber dizer agora o nome certinho dela, mas ela apontou que o isolamento social era o fator mais perigoso de, desse assunto que a gente está conversando, né? de, dessa bolha, desse, desse foco numa coisa só. Então, é interessante que a gente saiba equilibrar as coisas, entender o tanto que a gente vai utilizar de uma, de uma coisa ou de outra. do, do o virtual está mais do que o físico? Peraí, deixou... Entender, porque como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer um evento, eu posso trazer pessoas, eu posso organizar com outros parceiros, promover uma caminhada, promover alguma coisa que vai ajudar o um próximo, uma ONG, alguma coisa do tipo, para você trazer as pessoas e mostrar, eu tô aqui, eu existo, eu não estou só no digital, sabe? Então, essa sensação de, de falta de controle é algo que precisa tomar atenção. Qual que é o controle que eu quero ter e saber que todos nós temos os controles de tudo. A gente que coloca a informação na rede social para ele saber o que, que A gente completou as, os campos. Que campo que você quer completar? O que que você quer passar de informação para nós? E o que que você vai receber de volta? Né? Então, isso é algo que... É, a própria comunicação, ela trabalha isso, né? Então, o, o, o que você diz vai ser entendido e vai perpetuar. Aquilo vai ser... A, a verdade absoluta, né? então tem que tomar muito cuidado com, com relação a isso, porque também a gente está lidando com pessoas, esse lado das pessoas, nós como clientes, a gente já percebe quando tem alguma coisa errada, Sim. e os seus clientes também vão perceber que tem alguma coisa errada, você mesmo percebe, então como que eu posso trazer mais para esse cuidado do humano? É a tal da humanização que a gente fala, Sim. né? Que os, as clínicas hoje estão cada vez mais sabendo o nosso nome E você é recebido para fazer um exame, né? Todo um cuidado, todo um carinho Por que não fazer isso também com os nossos serviços, também com os nossos produtos? Não só na área da saúde, né? Que já é algo que é prioritário, assim Não tem uma clínica hoje que se não utilizar... A, a questão humanizada ela não vai ela vai começar a bambear e talvez possa até correr o risco de fechar é e eu quero aproveitar é, aprofundar essa questão exatamente do relacionamento humano no contexto digital é temos riscos como sim. a professora falou mas também existem existe do outro lado é, é muitas possibilidades sim e quais são elas professora olha só quando você trabalha de forma humanizada, você chega no problema da pessoa, traz uma solução para ela, você mostra quem você é, ela curte você de uma forma que funcionou para ela, ajudou, ela instantaneamente vai virar sua fã, que são os famosos fãs. Sim. Quando a gente tem fãs, é diferente de eu falar assim, Anderson, fala bem da minha empresa. Não, você gostou, você fala de verdade. Porque você viveu a experiência Que experiência que eu estou vivendo Vindo aqui fazer essa entrevista hoje, por exemplo Eu virei fã E isso ninguém tira de mim Porque foi toda a experiência Que eu vivi até chegar aqui hoje E lógico, curiosa pelo resultado Mas Sim. assim, tem todo Qual que... Como que você faz hoje no seu processo Você vai vender o seu serviço Ou o seu produto, desde o comecinho Até o pós-venda, para ele vir Comprar de novo, porque o ciclo é esse não é, ter, ah, comprou, acabou, não. Como é que eu vou continuar com aquela pessoa? Como é que eu vou trazer ela? O que mais eu posso ajudar? Porque eu já ajudei na parte principal. Eu tenho outras coisas que eu também posso ajudar. Tem muita empresa, eu entrei, eu tive, eu tô com um cliente agora que é um laboratório. Ele entrou em contato comigo porque a recepção e os atendentes não estão trabalhando de forma tão humanizada quanto eles gostariam. Por exemplo, chega uma pessoa lá para fazer um exame, é, e aí não é mostrado todos os outros exames que ele pode fazer pela doença que ele tem ou pelo momento que ele está vivendo. Ou se não, chega uma pessoa lá e pergunta onde é que é a padaria mais próxima. Teria que responder, Anderson, se você está num estabelecimento, se alguém parar, vier aqui agora no meio da nossa entrevista e falar assim, viu? onde que fica o banco X? Por que, que a gente não vai responder? Exato. E ele vai falar, nossa, quando eu passei lá, ele me deu informação, é um lugar que eu gostei. E ele já ele vai formatou ter um, a experiência. Ele já formatou um pouquinho da experiência, ele nem sabe o que você faz, mas você ajudou. Percebe? Então esse é o olhar. Tanto no físico, quanto no digital. É a gente saber, cada um é de um jeito, por isso que não tenho receita de bolo Sim. aqui. Cada um é de um jeito pra gente poder tratar essa pessoa cada vez mais de forma personalizada. Ela não é um número pra gente, ela não é mais uma venda, mais uma compra, mais um, um usuário, mais um seguidor, mais um fã. Ela é aquela pessoa. No meu caso, ela é a Helena, ela é o Anderson. E como o que, que eles gostam de fazer? O que, que eles precisam que é, eu seja entendi. feito? É o tratamento como ser humano e como ser humano único. Único, porque só existe um de cada um de nós. Sim. Muito não legal, existe né? dois, duas, duas digitais, né? Não. Só tem essa. Que legal. Professora Helena Ferrari, eu queria uhum. muito te agradecer pela presença, pela riquíssima fala. Obrigado mesmo, do fundo do coração. Queria aproveitar esse momento aqui é, e pedir para você, então, fazer aqui as suas considerações finais, colocando aqui em pauta, em resumo, uhum. esse, essa riquíssima oportunidade que eu acho, que eu penso, que eu acredito que nós tivemos, mas também que o público vai ter. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, dá para ver como eu tô feliz de estar aqui, como eu tô alegre de realmente fazer essa troca de informações. Esse campo de, de conhecimento é algo que é, é estudo o tempo todo, gente. Então, assim, é, é algo que não dá para parar de estudar. As ferramentas digitais, principalmente, elas estão em transformação a todo momento. Então, tenha sim curiosidade de saber o que está acontecendo, como que você pode usar isso no seu negócio de uma forma melhor e tenha os profissionais do teu lado para te ajudar, Ah, mas é que agora reveja os investimentos que você está tendo, veja o cenário, olha a tendência, olha como a gente está hoje mais para o digital do que talvez fazer uma entrega de panfletos na rua ou, ou qualquer outra ação que você está acostumado a fazer que funcionava lá atrás e que agora em 2023 talvez não funcione, então, tem esse poder de fuçar, né, o poder fuçativo. Busque os profissionais e pergunta para o seu cliente onde ele está para você poder atingir ele de uma forma mais assertiva. Professora, muitíssimo agradecido, saúde paz e Deus abençoe sempre. Amém, muito obrigada. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais. <risos>